Conexão Vivo Conexão Vivo Conexão Vivo Conexão Vivo Conexão Vivo Primeiramente, querendo agradecer aqui o pessoal da Conexão Vivo pela primeira vez eles estão abrindo um espaço para uma banda de heavy metal tá fazendo aqui no Lapa e para a gente o Lapa é um lugar muito especial porque assim, durante anos e anos teve show de metal aqui e infelizmente está sendo o último show de metal dentro do Lapa Bem, a gente fica muito feliz participando do Conexão Vivo, é, vendo como é que a cadeia produtiva tem agido dessa, nessa, nesse novo momento, agora agregando as bandas de metal, é, então isso é muito importante, isso mostra mais uma vez que ela está à frente do que está acontecendo no Brasil, ela está ampliando, está né, tendo visão, então a gente está feliz aqui estreando sei lá, praticamente, esse, esse evento do Conexão Vivo só com bandas de metal. Então é isso, a gente espera que mais bandas do Brasil toquem aqui em BH e pelo Brasil todo. Conexão Vivo, a, a, agora tô acabando de crer que é a maior cena de metal que tem, tá pegando a cena metal e tá trazendo pra BH. Isso aí eu gosto mesmo, Metal! Metal demais, é isso aí. isso lance da Conexão Vivo tá apanhando o metal mineiro, o né? metal brasileiro. E tenho orgulho de ver a galera aí participar e ver do o show da moçada e quebrar tudo hoje aí no Lapa Multishow. Né? Infelizmente vai ser um dos últimos shows de metal aqui nessa casa, que é o Lapa Multishow. É uma casa muito, muito bacana, foi uma casa muito importante, principalmente para a carreira da banda. Nosso segundo show foi aqui nessa casa. E bacana essa oportunidade que o Conexão está dando para o metal. Sendo a primeira banda e outras bandas espero que venham para tocar o Conexão vivo. Valeu.